Educação de surdos. Um diálogo possível. Seguindo os princípios da Carta das Nações Unidas, nós reconhecemos o direito inalienável de acessibilidade à comunicação, à educação e à cultura, para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos e liberdades fundamentais. Nas duas últimas décadas, foram compiladas legislações que regulamentam a implementação da educação especial no Brasil, bem como também da educação surda. Este conteúdo refere-se às atividades desenvolvidas na Escola Estadual de Educação Especial Reinaldo Fernando Coser, na cidade de Santa Maria. A Lei nº 7.853 dispõe ao poder público e seus órgãos, oferecer às pessoas com deficiência o exercício de seus direitos básicos como educação e saúde afastadas de qualquer discriminação, bem como a inserção da educação especial como modalidade de ensino e da inclusão das escolas especiais no sistema educacional, a fim de efetivar esse direito. Para isso, a Lei nº 10.436 Dispõe sobre a língua brasileira de sinais e reconhece a Libras como um meio legal de comunicação e expressão. Ambas diretrizes contribuem para a dignidade humana, na medida em que inserem os estudantes surdos na vida social, com autonomia e independência, além da busca de identidade própria de cada aluno, uma vez que se valoriza as diferenças e as potencialidades para o desenvolvimento integral, como consta na LDB. Neste trabalho, Visitamos a Escola Estadual de Educação Especial Reinaldo Fernando Cozer, fundada em 1998, onde toda a educação é concebida e executada com a finalidade de atender plenamente às necessidades dos alunos especiais. A dinâmica escolar é pensada para que os alunos e funcionários compartilhem diversos aprendizados, uma vez que todos falam a língua brasileira de sinais como também estudantes de diferentes faixas etárias, convivem entre si para que troquem experiências em relação à língua de sinais e à cultura surda. O processo de ensino e aprendizagem está alicerçado numa abordagem bilíngue, confluência em libras e em língua portuguesa escrita. É relevante destacar que nas escolas bilíngues para surdos circulam artefatos culturais, a saber, experiência visual, Linguística, Familiar, Literatura surda infantil e adulta, Vida social e esportiva e Artes visuais. A metodologia a ser usada no decorrer do processo da aprendizagem se compõe de várias tipologias, principalmente as abordagens relacionadas às teorias socio-interacionistas, as quais são resultantes da interação com os outros, observando as características cognitivas e linguísticas. As aulas são adaptadas com recursos de comparações e associações visuais, tornando-se um desafio constante para os professores. A escola oferece a modalidade de educação infantil, que visa estimulação da linguagem de ensino fundamental, que enfoca na interação entre aluno e objeto de conhecimento do ensino médio, além do ensino de jovens e adultos, os quais priorizam a construção e consolidação de conceitos e ainda contam com um cursos de formação de professores surdos na modalidade de magistério. A escola proporciona aos estudantes surdos, através da língua brasileira de sinais, a construção do conhecimento de modo que eles possam construir sua compreensão de mundo, desenvolvendo capacidades para interagir em diferentes espaços, estimulando a autonomia, assim contribuindo para o usufruto da educação e da cidadania.